E aí, gente, eu vi alguém falando, sei lá, num fórum lá do Face, sobre esse filme, dizendo que ele era um filme estilo invocação do mal e insídios, mas não é. Então, eu, eu fui olhar o filme achando assim, meu Deus do céu, vou ficar com muito medo, deve ser uma coisa assustadora. Mas, no fim, não é uma coisa assim assustadora e é mais uma analogia Há uma coisa real, nem sei te dizer, assim, se realmente era assombrado ou não. Sem spoilers. Mas a coisa bem interessante desse filme é que a gente tem aqui o elenco do Donald Sutherland como pai, a Cici Speck com a mãe, a Rachel Hardwood que é o Wendy do Peter Pan, como a filha. E tem o James Dars também, que ele fez The Trench com o Daniel Craig. E também... Um outro filme que eu fiz vídeo recentemente, que é Seis Minutos para Meia Noite, que é bem interessante, um filme recente. Então a gente tem esse filme Maldição, que na sinopse realmente parece Invocação do Mal, que é a família Bell foi assombrada por estranhas aparições que fizeram com que eles tivessem um colapso psicológico. Ninguém soube nada sobre essa história até 98, quando foram encontrados manuscritos sobre o horror que eles passaram. Uh, ali no filme a gente vê que é baseado em fatos reais, mas tem um detalhe muito interessante que na, na sinopse em inglês da Netflix tá falando que é um dos primeiros casos que foram documentados nos Estados Unidos. Isso é bem bizarro porque não tem nada a ver com a legia na sinopse de português, enfim... Mas é um filme bom, ele traz assim, um terror legal, não é assustador, mas dá um pouquinho de aflição ali do que está que acontecendo, até ter o plot twist que é bem interessante. Gostei bastante, dá para fazer várias analogias, então assistam.